é Que eu tô mais preocupado com essa subserviência que ele traz de rima fraca. É babaca isso eu tô vendo. Quero ver mandar o verso que eles não tão aprendendo. Ha, falou, Mandela, eu vim da favela. Por isso que agora somente eu alugo. Eu represento tanto Mandela que faça a quebrada, vira Joanesburgo. <risos>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 não é um país. É, mas a África é continente e a do Sul é um país. Então estude mais sobre geografia antes de falar referência que você não diz. Mas como é da África, bota em prática, contra mim você treme. Eu amo Cabo Verde, mas odeio os cabos dos PM. Como o Cabo Verde é bom, África é uma nação. Você acha que tem o dom Ensina sobre geografia? Ele não sabe porque eu vim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 Ligado agora, te espanca, mas eu a doença. não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar os comentários top 5 o top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal. Em HD, rapaziada, tamo junto. É nós, Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Mesmo com chuva ou tempestade, a aldeia resiste. Você vai ver que o bagulho é louco. Meu mano, seu fim vai ser triste.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 Tô susu, nesse momento não deu pra tu Porque cê sabe do preju Agora você tomou no cu Nessa batalha com o Vitu e matando aqui na embolada Você quer com que eu foda o Maracatu Foda uh! oh! Maracatu Você demorou o maior tempão Pra falar que quem me mate é o Vitu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 Vai perder pra num cuco, tá bebendo agrotóxico, até dentro do teu suco! Ah! É suco, mano, cê tá de marola! Eu prefiro beber suco industrializado do que rato na Coca-Cola ah! ah!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 E o beat cê não tratou, acho que o Vito mandou caô Quem te atropela foi o trator Você uh, falou até de voz, só que agora cê trombou o voz Eu tô mais feroz em cima do instrumental Não adianta, pois pra mim você é uma ranta Hoje eu faço slackline com a sua corda vocal Cê sabe que na batalha cê não discute Comigo você não repercute, então recute uh, Eu falei de cordas vocais, mas quando eu rimo seria uma melodia Fruit Loops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 Quem não sonha não é feliz de verdade Sabe que agora não constrói Cê vai tomar essa surra pra você entender que a realidade dói Eu só vou te explicar oh! que você não entendeu Falou de realidade e eu falei, eu vou além É porque a realidade é mais cruel eu Tive que escrever dentro de um diário de Frank Frankenstein Nossa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 Arrancando e você parando na cadeira de roda. Tá, tá, vou te matar Pitbull, você tomando curva Começa a gritar igualzinho CH ah! Tá ligado, pode crer Cante de alto a Ninguém tá mais gostando de você ah, Vou gritar igual o CH Só que você, trouxa vai ser meu alvo Eu vou gritar igual o CH E vou deixar esse otário calvo é. ah!